Olá pessoal, tudo bem com vocês? Renato Galhardo aqui do Movimento anti nosso grupo de apoio, tá? É, gente, hoje a gente vai falar do assunto que é o seguinte Parei de fumar, estou me sentindo triste, o que fazer? É muito comum, já vi vários testemunhos aqui no grupo também né, de algumas pessoas que já pararam de fumar e em alguns casos se sentindo depressivo, muito triste sentindo um certo vazio. O que que eu quero passar para vocês hoje? Ah, pessoal, é... a parte do cigarro você é muito comum. É... A gente está fazendo uma manutenção. E o que, que é essa manutenção? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que você trabalhou, você tinha um objetivo e um sonho. E esse seu sonho era comprar uma moto, por exemplo. Essa moto você trabalhou durante dois anos para você Está é, adquirindo ela, né? que era o seu sonho, você lutou, você acordou cedo, você se dedicou a isso, você acabou que, é, deixando às vezes de fazer várias coisas para que você comprasse essa moto. Aí você vai lá e realizou seu sonho, que foi comprar essa moto. Você teve uma sensação de prazer momentânea, essa sensação. Eu comprei a minha moto, realizei meu sonho, estou com a minha moto. E o que, que acontece? Depois que você comprou essa moto, o tempo vai passando e você vai fazendo as manutenções, nos primeiros meses você cuida bem dela, você vai lá, lava ela, leva para lavar, faz todas as manutenções para não deixar ela para não ter nenhum problema, troca o óleo, põe a gasolina certinho e o tempo vai passando. E é muito comum que ao decorrer desse tempo, a gente comece a ficar um pouquinho mais relaxado então você já não leva mais ela para lavar como antes você já não troca o óleo no momento certo isso vai se desgastando essa moto ela vai é, acabando né, com o tempo um pouquinho né? e o que, que acontece? o cigarro gente, ele é a mesma coisa então é, muitas pessoas quando ela define parar de fumar ela realmente ela define a data e ela se dedica a parar de fumar e o grande problema é que quando você para de fumar, você fica muito feliz com isso, com a sua atitude. E passa um mês, passa dois meses, passa três meses, né? E a gente acaba é, que ficando um pouco desgastado. Então você já não se cuida mais tanto, às vezes no começo você mudou sua rotina, você estava cuidando da sua alimentação, às vezes no começo você começou a fazer exercício, academia, algum tipo de atividade, né? É, não somente pelo cigarro, mas você acabou deixando de lado E a gente vai começando a sentir aquela saudade E essa saudade do cigarro, que é o momentâneo, que é o prazer momentâneo É o que causa também essa tristeza Outra questão da tristeza, pessoal Eu vejo muita gente assim, é, passou nos primeiros 20 dias sem o cigarro Já começa a questionar essa questão da tristeza Provavelmente você ainda esteja em estado de abstinência. Como a gente já falou desse assunto, é, a, a, a dependência da nicotina, né gente? A dependência da nicotina ela é muito clara, é um vício mesmo, e seu corpo ele leva tempo para isso acontecer. Então assim, é, eu sei que é difícil para cada um de vocês, eu já passei por isso, eu sei como é, eu me senti muito mal no começo, só que ao decorrer do tempo, essas tristezas vão diminuindo, as coisas vão passando, você percebe a questão do cigarro não era tão importante, que ele não resolvia o seu problema. Só que essa fase, talvez eu acredito que seja a fase mais difícil, mas é totalmente possível, tá pessoal? É, eu sei que é complicado, eu sei que as pessoas lá, ah, mas ele não está sentindo, mas como eu já falei aqui no grupo, eu fumei durante 13 anos, eu não vou mentir para vocês, eu já eu sofri durante, não foi um nem dois, mas foram alguns meses aí para mim estar tá, é, conciliando essa questão, né? Porque eu fumava muito e o meu cigarro me aliviava muito, só que hoje eu sou muito grato por ter enfrentado isso. E a gente sempre faz essa re, recapitulação, inclusive aqui no grupo, quando eu vejo vocês passando pela mesma coisa que eu já passei, eu, cara, eu me sinto muito feliz em estar colaborando com vocês. Isso me dá muito prazer. E é o que eu falo muito pro pessoal aqui. A gente criou o um grupo voluntariamente. E hoje a gente tem muito resultado. Muitas pessoas aí estão parando aos poucos, né? Algumas ainda vão parar, outras também. E isso é gratificante, tá, gente? Isso é gratificante. É, comemore cada dia que você parou de fumar. Comemore essa, essa situação. É, continue seguindo firme deixe o seu relacionamento é, com o cigarro deixe ele para trás aquilo lá já não te traz mais nenhum benefício acredite nisso é como um relacionamento a gente já eu postei uma frase nessa né, semana aí bastante pessoas comentaram a respeito do relacionamento com o cigarro que ele não é diferente de um relacionamento na vida amorosa quando ele, esse relacionamento não dá certo a gente sente uma saudade daqueles momentos que nós vivemos mas a gente sabe que já não é mais pra gente. Então o cigarro é a mesma coisa, é temporário, leva tempo para você é, simplesmente esquecer de uma vez e perceber o quanto isso é bom. E você vai ver que com o tempo passando, você vai olhar para trás e falar meu Deus, que decisão maravilhosa que eu tomei na minha vida. E você além de ter parado, além de se sentir melhor, o seu corpo agradece, a sua saúde agradece. E você vai perceber que você vai esperar novas pessoas através disso também. Essa é a nossa intenção aqui no grupo, colaborar com você, colaborar com mais pessoas, né? Para quem não sabe, segundo estatísticas do Inca, hoje somente no Brasil, pessoal, morrem mais de 480 pessoas diariamente por causa de algum malefício que o cigarro fez, causando algum tipo de doença. E aí a pessoa morre. Então assim, a gente nunca acredita que vai acontecer com a gente. Até que aconteça. E eu não estou falando isso aqui para me amembrotar ninguém. Mas para que você simplesmente não precise passar por esses momentos difíceis. Então comemore o seu corpo. Comemore a sua saúde. Comemore o gosto da comida. Comemore você estar mais cheirosa. Você não fede mais o cigarro. Comemore os seus dentes estarem brancos. Comemore... A cada momento que você está vivendo com cigarro, sem o cigarro, né? Então, gente, é uma comemoração, é uma vitória. Você tem que se conscientizar e sempre tem que estar tá se relembrando isso. Quando você para de fumar, você tem que olhar para trás e falar Cara, como eu era é, mais cansada, como eu não sentia mais gosto da comida, como o cigarro me fazia mal, as tosses, desde as dores no peito, desde as insônias, né? Desde tudo que o cigarro te causou, só mal, só mal. O cigarro ele é muito claro, pessoal. Se não, não existia esse tanto de publicidade, esse tanto de campanha falando a respeito disso. Então, assim, a tristeza ela é momentânea. Às vezes demora um pouco mais para alguns, um pouco menos para outros. Mas quando você analisar e olhar para trás, reflita daquilo que você lutou para chegar onde você está. Não tenha é, medo de, e orgulho de dizer que você é uma vencedora, e você é uma vencedora, tá bom? Gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado, se você gostou, se você tem qualquer dúvida, a gente sempre fala disso, por favor, deixe o um comentário aqui abaixo, qual que é a sua maior dificuldade quanto ao cigarro, o que você está sentindo, o que a gente puder fazer para estar tá ajudando, a gente vai estar tá ajudando, ok? É Deus no comando, é, contem comigo, até o nosso próximo vídeo. Renato Galhardo. tchau, tchau!